da Vérica é encontrada segurando o bebê em casa abandonada, premonição assustadora registrada por câmeras durante o jogo de tarô, caranguejos mutantes invadem festa de família. O caso perturbador do gêmeo demônio do homem cuja cabeça tinha duas faces, o homem recebe carta de irmão que faleceu há 13 anos e o que descobre irá te espantar e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo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 Cada dia que passa eu fico mais preocupado com os rumos que a humanidade está tomando. O que vemos naquelas plataformas de vídeos curtos é daí pra pior. A mente humana está se tornando cada vez mais doentia. das histórias mais bizarras de que se tem notícia. Um homem recebeu, em 1885, a carta do irmão morto há 13 anos. No conteúdo, a carta dizia que o irmão iria visitá-lo. Ainda relatava que ele estava com uma doença mental. Para tirar as dúvidas, o irmão pediu a abertura do caixão e pasme, ele estava vazio. E sim, essa história é real. Cada dia que passa, as pessoas estão tendo menos filhos e muitos nem querem ter. As crianças estão muito rebeldes, só pensam em TikTok, não gostam de estudar, só dão trabalho e muito prejuízo financeiro. Tem gente que prefere até criar bonecos. Desi, desi, desi, que eles estão ficando cada vez mais realistas a ponto de serem confundidos com crianças reais. No futuro, com a ascensão da inteligência artificial, os humanos certamente se tornarão obsoletos caso do segundo rosto. Edward Modrarch nasceu com uma anomalia genética que o fazia se sentir bizarro. Modrarch tinha um segundo rosto na parte de trás da cabeça. O mais bizarro, segundo Edward, era que o gêmeo demônio, como chamava o segundo rosto, podia chorar e rir separadamente, mas não podia falar. não aguentou a presença de seu gêmeo demônio e tirou sua própria vida aos 23 anos. No vídeo que se segue um jovem indonésio foi até uma mata fechada explorar uma casa abandonada, chegando lá ele descobriu que na casa morava uma senhora aterrorizante. Nas imagens vemos a senhora cadavérica segurando um bebê. Existe uma lenda local que diz que uma mulher foi enterrada viva junto de seu filho após ser acusada de bruxaria. Ela era conhecida como Dona Gila, Dona Alma, em tradução livre. Mais tarde, o jovem foi verificar o local do sepultamento e notou uma enorme cratera vazia. A mãe e o bebê estão apodrecidos e em estado de decomposição. E onde Os vermes ainda estão comendo sua carne. <risos> Tinha tudo para ser uma festa comum em família, até que o quintal foi repentinamente invadido por caranguejos mutantes. Reparem só o tamanho desta criatura. Isso não pode ser normal. O que mais assusta não são nem os bichos, mas sim o fato deles estarem a 112 quilômetros de distância do mar e no meio de uma floresta. Então... Esses bichos foram parar ali. Imagens registradas no Japão. Alguns amigos estavam reunidos em uma casa. Eles acabaram de ver um filme de terror e logo após começaram a jogar tarô. Tudo estava indo bem até ocorrer uma repentina e estranha queda de energia. Ah, me São imagens perturbadoras. Um dos jovens que ali estava foi filmado por um momento em uma premonição com o um rosto cadavérico sobre a mesa. Na hora, o medo tomou conta e todos ficaram sem entender. Sim, isso realmente pode ter sido uma premonição. Um casal estava trafegando por uma estrada congestionada durante a noite, quando de repente uma luz misteriosa surgiu no céu. Diante das imagens, eles começaram a acreditar que só poderia se tratar de um OVNI, mais precisamente, um disco voador de origem extraterrestre. Oi, maldito caminhão do demônio! Brian Bonita O objeto é grande demais para ser um drone e a todo momento a nave parecia estar estacionada.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 Quero que tu poder oscuro, tu energia oscura, se mueva e se manifieste. Mas não por muito tempo. Queremos que te manifiestes. Guardo! Oh, la puerta, la puerta, la puerta, güey! La puerta, güey! Mira, güey, se abriu, se abriu, se abriu, se abriu! güey! La muñeca, güey! Esta foi ahora de la muñeca, güey! Estava cerrada, eso, güey! Ah, oh, la puta! Um, oh, oh, Estou cagado, güey! Estou cagado, güey! Estou cagado, güey! Sim, parece que a boneca abriu a porta. Quando? La puerta, la puerta, la puerta, güey, la vida, güey. La puerta, güey. Esta mar estaba cerrada, cabrón. Esta mar estaba cerrada, amigos. Eso estaba así. <tose> ¡La muñeca se movió, chicho! ¡Chicho se movió wey. la muñeca, güey! ¡Amad! A madre, wey! Se movió la muñeca, güey.